Olá, turma! Bem-vindos à nossa Unidade 2, que vai tratar da Justiça Federal Especial, ou seja, a Justiça Trabalhista, Eleitoral e Militar. Isso porque, além da Justiça Comum, que aprecia causas diversas, o Poder Judiciário Brasileiro ele dispõe de estruturas judiciais específicas para lidar com temas né, é, que são tidos específicos. Então, assim, a gente vai ter o quê? A chamada Justiça especial, que é justamente o quê? Um tipo de jurisdição que, por causa dessas especificidades, é disciplinada por leis processuais próprias e julgadas por um ramo do judiciário específico para questões que envolvem o direito do trabalho, o direito eleitoral e o direito militar, tanto no âmbito da União como dos Estados da Federação. Então, a gente tem uma consolidação de leis do trabalho, a CLT, a gente tem o Código Eleitoral, a gente tem o Código Penal Militar, a gente tem o Código Processual Penal Militar, ou seja, são é, normas específicas. E a divisão de matérias visa justamente o quê? Favorecer, favorecer a aplicação da lei e o julgamento das causas dirigidas para cada ramo e justamente em prol da chamada celeridade processual e da segurança pública. Então, a gente começa aqui trabalhando a justiça do trabalho, que tem, né, por competência, justamente o quê? Conciliar e julgar ações judiciais oriundas da relação trabalhista que vão envolver, por exemplo, o exercício do direito de greve, as ações sobre representação sindical, demandas que têm origem no cumprimento de suas próprias sentenças, tanto individuais quanto coletivas. E são órgãos, né? da Justiça do Trabalho, justamente é, o Tribunal Superior do Trabalho, os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e os juízes e juízas do trabalho que atuam nas varas do trabalho. Isso de acordo com o que? Com o que prevê a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 111A e 115 e lá no 115, fala que os tribunais regionais do trabalho vão se compor de, no mínimo, né, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos. E aqui, novamente, vai falar sobre o quinto constitucional. Enquanto que o, superior, o Tribunal Superior do Trabalho vai ser composto por 27 ministros, também escolhido entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 75 anos, também nomeados pelo presidente da República. Bom, com relação à estrutura da Justiça do Trabalho, eu coloquei para vocês aqui ela é dividida em três esferas. A primeira dela, né, a primeira instância, está o Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância suprema, tem sua sede na capital da República Federal, ou seja, Brasília, e tem jurisdição em todo o território nacional. Abaixo vem os TRTs, né, que é a segunda instância, vai ter a sede nos estados, via de regra, e jurisdição na área estadual. Nós temos no total 24 regiões. E tem algumas exceções com relação a essas é, jurisdições estarem né, apenas na capital dos estados. A primeira exceção diz respeito ao estado de São Paulo, que possui dois tribunais, uma na capital e outra ali em Campinas, então a gente tem a segunda e a décima quinta região. Também no Quitanjo, o estado do Pará e o Amapá, que vai ser a oitava região, e a décima primeira região, inserindo-se aí o Amazonas e Roraima, e a décima quarta, Rondônia e o Acre. E é, na esfera mais abaixo, então a gente vai ter as varas do trabalho, ou juízes de direito do trabalho que vai abranger tão todo o território da comarca em que tem a sede, né? E então nesse caso só por lei ela pode ser estendida ou restringida essa primeira instância. No que se refere à justiça eleitoral, a justiça eleitoral é justamente o que um ramo especializado do poder judiciário brasileiro responsável pela organização e realização de eleições. Tanto aquela eleição né, que a gente tem de quatro em quatro anos né, para o poder é, legislativo, né, então ali é, deputados, senadores, quanto também para executivos, prefeitos, governadores, presidente da república, como também quando existe a possibilidade da existência de referendos, e de plebiscitos né e também atua no que tange ao julgamento de questões eleitorais e pela elaboração de normas referentes ao processo eleitoral então a justiça eleitoral ela foi criada em 1932 e ela é composta justamente pelo Tribunal Superior Eleitoral por 27 tribunais eleitorais sediado nas capitais dos Estados e no DF e pelas juntas eleitorais e pelos juízes eleitorais também. Só que tem uma característica muito interessante no que tange à justiça eleitoral. E essa característica é que a justiça eleitoral ela não possui um quadro próprio de magistrados, como existe com relação às outras justiças. Né? Então, os juízes eleitorais atuam mediante mandato, então, não tem um concurso específico para juiz eleitoral. Então, por vezes, o juiz né, lá da Justiça Comum, por exemplo, ele acaba fazendo às vezes de juiz eleitoral quando necessário, sendo então estruturado em três órgãos, né? como eu disse para vocês, o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais. O primeiro grau ele é composto por um juiz eleitoral em cada zona eleitoral escolhido dentre juízes e juízas de direito, né? Porque não tem um concurso para juiz eleitoral e pelas juntas eleitorais de existência provisória, ou seja, vai existir apenas nas eleições, né? Para os quais está sendo então estipulado que vai ser o juiz X, Y, que vai estar atuando e vai ser composto então por um juiz de direito e por cidadãos e cidadãs de notória e dona Já o segundo grau é representado pelos tribunais regionais eleitorais, que vão possuir em sua composição dois ou dois, duas desembargadores ou desembargadoras do Tribunal de Justiça, dois juízes é, ou juízas de direito, e um juiz ou uma juíza do Tribunal Regional Federal, e dois ou duas advogadas de notável saber jurídico, e idoneidade moral. Então, isso é o que a gente traz sobre a justiça eleitoral. Do que se refere à justiça militar, a Constituição Federal, lá no artigo 124, prevê que a justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, esse é um ramo do Poder Judiciário, né, que compete processar e julgar militares das Forças Armadas e civis que cometerem crimes militares, previstos em leis, sendo dividida em Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual. Entendendo-se por crime militar, né, sob o aspecto formal, toda e qualquer violação registrada pela lei penal militar, a que se impõe uma pena, e sob o aspecto formal, é a conduta que afronta o bem jurídico tutelado pelo Código Penal Militar, de uma maneira tal que seja necessário o uso da norma especial para censurar essa conduta. Então, para definir a competência é, na justiça é, militar, né, além né, do Código Penal Militar, né, tem-se também o Código de Processo Militar e a própria observância a Constituição Federal, não se podendo perder de vista as convenções, né? E também os tratados internacionais. Então, também são observados esses documentos, né? De esfera internacional. E a justiça militar, ela é estruturada em dois graus de jurisdição: uma primeira instância e um tribunal superior. Sendo seus órgãos, então, né? tidos como o Superior Tribunal Militar, o STM, que é formado por 10 militares e 5 civis, a Auditoria de Correição, os Conselhos de Justiça e os Juízes Auditores e os Juízes Auditores Substitutos. Então, essa é a formação né, da Justiça Militar. E aqui eu trouxe para vocês a estrutura da Organização da Justiça Militar. Então, lá no topo, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, o STF. De um lado, a gente vai ter o Superior Tribunal de Justiça e, de outro, o Superior Tribunal Militar. Abaixo, os Tribunais de Justiça Militar e Tribunais de Justiça, tendo, né, logo a seguir, os Conselhos de Justiça e Juízo Singular, com o Conselho Permanente e Conselho Especial, com a, a participação então aí, de um juiz de direito e quatro juízes militares. Doutra parte, né, abaixo do Superior Tribunal Militar, o STM, a gente vai ter os Conselhos de Justiça, o Conselho Permanente o Conselho Especial, e mais uma vez, né, um juiz, que vai ser o juiz auditor, e quatro juízes militares. Né? Lembrando que também não há esse concurso para os juízes militares. Ainda, né, de acordo com a Lei 8.457,92, artigo 3º, parágrafo 1º, alíneas A e B, o Superior Tribunal Militar ele tem sede na capital federal, então Brasília, né, e jurisdição em todo o território nacional, e vai ser composto por 15 ministros vitalícios nomeados também pelo presidente da República. Depois de aprovada a indicação pelo Senado, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército e três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis. Os ministros civis também são escolhidos pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos né, e menos de 75 anos, sendo que três dentre advogados, de netório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e dois por escolha paritária dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Só que, além da Justiça Militar da União, também tem a Justiça Militar Estadual, que é um ramo especializado né, do Poder Judiciário Brasileiro responsável para processar e julgar militares com vínculos nos estados da federação, ou seja, aqueles né, é, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, que vai atuar, então, no que tange aos crimes militares definidos em leis e as ações judiciais contra esses atos disciplinares. Bom, pessoal, encerro por aqui e nos vemos, então, na próxima aula. Tchau, tchau.